Nessa videoaula, primeiro é vamos sobre coordenadas to totais. Vai na barra vertical, expanda o módulo de coordenadas, de coordenadas, clique no exemplo 1. Um, clique no botão de desenho para visualizar o gráfico. Utilize os recursos de zoom para ver o ponto e os seus elementos, os elementos dos pontos. Feche a visualização gráfica clique no menu arquivo novo salvar será é exibido uma planilha em branco agora clique no menu arquivo importar poligonal de base suba o nível acima selecione a pasta exemplo 3 exemplo 3 por, confirma o registro inicial no final, os dados serão exibidos na planilha, como certas as descrições estão em códigos. Clique no menu editar, substituir, será exibida a janela de descrições, mova até o final da planilha, ensina os novos códigos numérico e código ASP, com suas respectivas descrições, e de eixo, Nesse caso SD, sessão à direita. E por último, SE, sessão à esquerda. Não esqueça de tomar o código numérico. Informe o número do estilo de pontos. Clique em Substituir, fecha a janela de descrições, observe que as descrições foram substituídas. Agora vamos ajustar os dados, salve, vamos ajustar os dados através do meu Suponhamos que tenhamos duas coordenadas de chegada desconhecida e queremos ajustá-las. Clique no botão OK para ajustar os dados. Os dados serão exibidos no bloco de notas, os relatórios, os desvios. Distâncias em mimes calculadas e ajustados de desvio padrão de X e y Y né, grau de confiança do ajustamento observe o erro linear Relativo de fechamento calculado e ajustado. fecha a janela atualiza a planilha clique no botão salvar e está pronto o nosso ajustamento até a nossa próxima videoaula